É, e aí tem uma pergunta até do Cal aqui no nosso chat. Você acha que o filme acerta na questão da representatividade? Ah, dificilmente. Eu acho que até... Essa Mas é tem atores cantos... negros no elenco, isso é interessante. Tem, tem. Porém, todos os relacionamentos uh, uh, dentro do filme são uh, cis e... Eu, a, acho que o filme não, não toma muitas liberdades até pra buscar isso. Isso, a, a, Eu vou falar que em preparação para assistir esse filme, eu assisti uma outra série chamada Vox Máquina, que tá disponível em duas temporadas na Prime Video, que é justamente sobre um grupo de dubladores, né, de, de atores, que senta pra, pra, a, a, a streamar ali a sessão de RPG deles. É, para quem... Conhece, é, tá no Twitch há algum tempo, provavelmente vocês já ouviram falar do canal é, Critical Role, que é um dos canais de maior audiência do Twitch, e o Critical Role é exatamente isso, você tem pessoas jogando RPG e participando da, da, desse experimento social, que eventualmente ele foi transformado em uma série animada muito boa, e que realmente dá mais luz nessa... Na, na questão da representatividade, onde você tem personagens é, héteros, homo, a, a, a, bis e pan, e eu acho que por, por ser uma série, é, eu não gosto de fazer essa associação, mas porque é uma série com, com uma audiência adulta, ela tem mais facilidade para fazer isso. Infelizmente, o Dungeons and Dragons, é, Honra Entre Ladrões, como ele é um produto voltado para família, ele acaba se segurando um pouco nesse aspecto.